Vamos neste vídeo tentar um, implementar um sistema de pesquisa facetado como o que temos nesta página do Commerce Kickstart. Um, vamos para isso utilizar o sistema do Search API do Database um, API para Search. Um, poderíamos usar sistemas mais complexos como o Apache Solar. Um, no entanto, vamos fazer algo muito simples. Eu devo dizer que há uma série de conceitos relacionados com esta matéria que ultrapassam o âmbito deste curso. Portanto, caso a pesquisa não seja bem sucedida logo à partida, nós avançamos, fica a ideia e logo vemos como resolver os problemas. Nós vamos, na nossa instalação, ativar uma série de módulos, todos eles relacionados com a pesquisa. Queremos para já o Search API e em relação a a ativação dos módulos temos que ser criteriosos porque há uma série de aspectos que têm e que são graduais. Vamos seguir mesmo a questão das dependências e uh, temos para já o Search API que depende do Entity API uh, e portanto vamos começar por esta questão. Um... Também uh, é importante a ordem porque uma série de elementos e de tabelas são criados na base de dados e se o processo não for bem feito, uh, pode ocasionar uh, problemas. Vamos também ativar uh, já aqui a parte do Database uh, Search, que não tem qualquer definição que já pode ser ativo. Desculpem eu estar de facto a ser criteriosa nesta questão, mas eh, prefiro que assim seja, porque eh, experiências anteriores levam-me a considerar que em alguns aspectos é importante eh, termos isto bem assegurado. Nós temos agora aqui um, um critério importante que é o do estes dois itens que precisam do facet, nós vamos a ativar o Facet e depois então ativámos-los a eles. O Facet API é importante para gerar as facetas e portanto depende, este Current Search Blocks depende tal como Search, Facets e Range Provavelmente vamos fazer este, esta demo em dois ou mais passos. Já podemos habilitar esta. E voltamos ao Search. Para fazer a ativação. Agora o Facetas. Ou melhor, o Range. Vamos primeiro começar aqui... Do Facetas e vamos deixar para o último o range, e só uh, no final, agora, é que ativamos o Range. Isto porque uh, senão os campos do Search Range não são gerados. Ainda nos falta um outro módulo, eu vou já explicar o que é que basicamente cada um faz e por isso é que é importante a ordem dos fatores. O Search API é um módulo um, central um, que permite um, improve, melhorar muito o tipo de pesquisa e filtros no sistema do... Um, do Drupal Commerce, sem usar sistemas muito complexos, utilizando como forma de armazenamento dos índices a própria base de dados. Depois temos as facetas, que é o que cria este efeito. Portanto, isto é uma faceta, a Color será outra. Temos os Range. O Range tem sempre uma ordenação de mínimo e máximo. Um exemplo de Range é que o Price. E o SORT que nós vemos aqui neste sistema, a ordenar por PRICE, LATEST ou os, os últimos uh, produtos, os mais recentes, ou então por ordem alfabética. É claro que nós podemos fazer um SORT via VIEWS, mas aqui estamos a utilizar o SEARCH API. E depois temos ainda o SEARCH VIEWS para podermos criar VIEWS com uh, o sistema de indexação criado pelo SEARCH API. Se repararem, nós temos agora também aqui um elemento que é o Commerce Search API que está disabled. E uh, efetivamente, este é o sistema base para o Search API do Drupal, Commerce, do Drupal desculpa, mas o uh, Drupal Commerce uh, desenvolveu um sistema para. O, o Search API, para facilitar a vida às pessoas e eh, nós também vamos eh, ligar o sistema do Search. Uh... Vamos filtrar apenas, portanto, agora já estão todos os elementos de Search, inclusive o o Search Default do sistema, vamos desligar este e vamos ligar o Commerce Search API que é o que nós precisamos para já de uh, ativar e este Commerce Search API o que faz é trazer uma série de... Uh, já traz um índice feito para indexar uh, produtos uh, e campos dos produtos melhor Nós vamos também uh, passar à configuração do Search API. Uma vez uh, ativo este módulo, vamos voltar a fazer a pesquisa de todos os módulos. Temos aqui uma configuração para o Commerce Search. O que ele faz é verificar uh, sistemas que fazem sentido que as pessoas pesquisem, no caso, caso do tipo Category que são as dicas, nós não vamos utilizar esse porque isto não, está, não está diretamente relacionado com os produtos o catálogo, as categorias de catálogo e na family que é uma taxonomia também utilizada para classificar alguns aspectos ligados aos produtos e vamos passar ao módulo central que é o search API e é aqui que tudo se passa o que nós temos aqui já é um índice que está criado, que é um índice Product Display. Isto foi o Commerce Search API que criou automaticamente, e uh, tem já um server também criado. Se nós estivéssemos a utilizar o Search API base sem o Commerce Search API, o que encontraríamos era simplesmente este index default node e uh, que até podemos ap apagar porque não vamos utilizar. E uh, teríamos que criar um, adicionar um server, neste caso a base de dados, e uh, criar depois o nosso índice. Uh, na parte do, do server é simplesmente indi de indicar qual é o server, Pronto, um, algo muito simples, porque um índice tem que ter sempre um, um server, neste caso vai funcionar o database server, que nós vimos aqui. É o um Database Search. Se estivéssemos a usar um sistema Solar, seria o Solar. E uh, passamos portanto, à configuração do índice. Para configurar, portanto, aqui estão, estão os dados do índice. Aqui o status, ainda nada foi indexado. O settings também, temos aqui uh, em termos de do que é que é indexado, é o Product Display os campos que estão expostos desse Product Display do Node e do, do que está relacionado com ele e o Workflow o Workflow tem, tem diretamente que ver com uh, a prioridade portanto, e a ordenação quando, no processo de, de indexação, o que é que vai ser considerado em primeiro plano. As facetas, as facetas são precisamente estes aspectos, peço desculpa, estes aspectos, a color, size, etc. E o sort. Isto tudo são elementos uh, feitos e construídos a partir do próprio Drupal e-commerce uh, search API.